Bom dia, bem-vindos a mais uma e à última mesa redonda desta iniciativa Green Week, organizada pelo Juan Merlin. Hoje vamos falar sobre impacto positivo e como ele é o nosso melhor recurso. Conosco temos um painel de quatro oradores, como é habitual. A Susana António, que combina o design com o conhecimento tradicional e a inovação social para criar impacto nas vidas das comunidades locais em Portugal, o mote da Suzana é Old is Beautiful e pretende que repensemos a nossa perspectiva sobre o envelhecimento e os idosos. É cofundadora e diretora criativa da Hub Criativa 60+, Mais. a avó vai trabalhar. Já trabalhou com diversas entidades como a Fundação Caluso Gulbenkian, a Câmara Municipal de Cascais ou de Lisboa, o Chapitó, a Think Public Service Design Agency e diversas organizações a nível nacional e internacional. Ao lado da Suzana, do meu lado esquerdo, o José Eduardo, que é licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa e é mestre em Gestão pela Nova SBE, fez voluntariado com pessoas refugiadas em Atenas e com o serviço Jesuíta aos refugiados. Passou ainda pela consultoria tecnológica na área do setor financeiro e hoje é o responsável pelas parcerias do Just a Change e ambiciona levar a mudança às empresas através do voluntariado corporativo. Do meu lado direito, João Lavros, formado em Martin Peloísla, tem um percurso de 16 anos na Leroy Merlin, Portugal, tendo passado por diferentes áreas, liderou a área de expansão, foi diretor de loja e líder de digital e é atualmente líder de marca Impacto Positivo e Serviços. Tem como ambição criar uma cultura de impacto positivo na organização e colocar a sustentabilidade no centro das ações de toda a empresa e de cada um dos mais de 5 mil colaboradores. Ambições pequeninas, não é? E a Carla Paiva do meu outro lado direito, diretora executiva da Médicos do Mundo, chegou a frequentar o curso de direito, no entanto o gosto pela gestão e pelo trabalho de uma organização falou mais alto e, portanto, fez uma pós-graduação em gestão das organizações sem fins lucrativos. Já lá vão mais de 20 anos, desde o primeiro contato com a Médicos do Mundo, acompanha no terreno em todos os seus projetos reais e potenciais, nacionais ou internacionais e faz questão de estar por dentro de todas as atividades que a Médicos do Mundo desenvolve no cumprimento da sua missão. Muito bom dia a todos, muito obrigada por terem juntado a nós, connosco temos também, como temos tido ao longo da semana, o Carlos Martins, que estará ali a fazer um painel em que vai, no fundo, agregar todas as ideias incríveis que vocês vão deixar aqui, que é para depois ser ainda mais fácil perceber como é que cada um de nós pode criar este impacto positivo no mundo. E um bocadinho, hum, na cena daquilo que falávamos na, na preparação agora dos <risos> cinco minutos que tivemos aqui antes todos juntos. Hum, a ideia de hoje era percebermos como é que nós, mais uma vez, enquanto cidadãos, podemos fazer a diferença, mas como é que também nos juntamos em rede e podemos empresas, organizações sem fins lucrativos, uh, organizações que trabalham pelo, pelo envelhecimento ativo e por esta promoção uh, no fundo das pessoas, não é? da pessoa, um, com a gestão, com, com o voluntariado, como é que nós todos podemos, de facto, criar um mundo melhor. Eu vou começar... Estava combinado, nós temos uma pessoa que está grávida, portanto, damos sempre a prioridade a estas pessoas. Um, Susana, como é, que, como é que isto se faz e, e qual é a importância deste trabalho colaborativo e em rede uh, que dá a volta a trabalhar, que já dá só por si a uma rede, não é? E também, como é que depois consegue receber essa ajuda uh, das empresas, nomeadamente a La como é que tem sido este, este caminho? Então, este, este desafio... Uh que a Lou nos fez para desenvolvermos este projeto de economia circular, foi muito interessante, no sentido em que vai também de encontro à missão que nós temos dentro do, do nosso espaço e com, com as nossas avós, que é mostrar uh, à comunidade em geral que a idade não é uma maldição e que se podem criar uh, novos futuros aos 60, aos 80, aos 90 anos. E o desafio foi muito, muito interessante, que foi a Lou chegar até nós com as fardas que estava a trocar, portanto, um, um sem número de fardas que nunca mais acabam, calças, camisolas, e tentarmos perceber o que é que se pode fazer a partir daqui, não é? Se calhar o primeiro pensamento é mesmo descartar, uhum. não há outra hipótese, comprar-se coisas novas. Uhum. E, e esse foi, foi o desafio lançado e ao mesmo tempo foi muito interessante também ter aqui estudantes de design que trouxeram ideias novas como é que estas peças poderiam ser reaproveitadas, cortadas, transformadas e costuradas para criar novas peças. Portanto, nós estamos neste momento a fazer sacos, aventais, chapéus, uh, um sem número de peças novas, que provavelmente as pessoas nem vão imaginar que vieram de fardas uhum. antigas, e que traz aqui um, uma consciencialização a toda a gente. Ou seja, desde o cliente que vai ao Le Coral que vai ver estas peças, aos empregados que já usaram estas peças e que veem que agora são outras, aos próprios estudantes que também são levados a pensar como é que nós podemos gastar menos, reaproveitar mais, e às nossas próprias avós que o faziam deste sempre, primeiro, com necessidade... Uh, mas agora a necessidade não é uma necessidade económica mas é uma necessidade de urgência para o nosso planeta poder continuar e portanto não há ninguém como elas também que saiba olhar não é para uma peça sim e, <risos> e eu acho sempre grato porque as avós têm esta coisa não é essa camisola dava um belo pano para limpar os copos sim. Não, é? não é não é um pano para limpar é a loja é, para, há coisas que são específicas há tecidos sim. específicos e elas são e, especialistas não, não é? é e esse, esse conhecimento é, é muito bonito um, e, e também e corrijam-me se eu estiver enganada, há esta importância de nós partilharmos este conhecimento, que acabou por se ir perdendo, não é? Esta, ou seja, os, os mais jovens a trabalhar com os mais velhos, uma empresa com mais de 5 mil pessoas uh, a olhar para os mais velhos, e é um problema também da sociedade, não é? E isto também é sustentabilidade, olhar para o um envelhecimento ativo. Como um potencial. Não é? Porque a vida não acaba aos 65, não. na verdade, não, não, não se acorda um Sim. dia. E, e, portanto, elas têm consciência disso por exemplo, dessa... Têm, eu acho que acima de tudo... o impacto não é só nelas, não é? Acima de tudo o que acontece é quando quando as pessoas integram a, a nosso, o nosso espaço na porta de especialistas em otimismo. E é uma coisa que nós trabalhamos todos os dias, ou seja, se nós vemos o, o envelhecimento não é, e a reforma como uma tristeza, uma maldição, não é? Ai, ah, eu tive uma vida, eu trabalhei... Ou seja, celebra-se sempre o passado e nunca se celebra o futuro. Todos os dias nós falamos sobre isto e tentamos que elas olhem em frente. E hoje em dia elas sentem, ou seja, que as vizinhas que não andam no projeto têm uma mentalidade hoje diferente das que elas têm. E, e aceitam todos os desafios arregaçando as mangas e, e não baixando armas. E, e aqui com o Rafa é um pouco assim, ou seja, um, um trabalho grande, não é? Que existe aqui um comprometimento e uma equipa uh, bem motivada uhum. e, e elas estão. Uh, e elas percebem que o que estão a fazer vai mudando a cabeça das pessoas que estão lá fora na comunidade. Portanto, é um efeito dominó, Sim. não é? Um, João, a Le Roy tem, tem já noção do impacto que estes projetos, e, e são vários e já alguns outros, têm nos seus colaboradores? Já se consegue perceber, ou é um work in progress? A sua ambição também é muito pouca, não é? É só pôr isto na, exato, exato, isto na exato. cabeça exato. de toda a gente. De uma forma completamente honesta, ainda não, porque porque é uma caminhada que ainda não tem muito trajeto feito, uhum. temos mais caminho a percorrer do que, do que, que, que já que fizemos, e com toda a humildade o dizemos. Eu não não consigo quantificar ainda o impacto que tem este tipo de ações e este tipo de envolvimento das nossas pessoas junto das comunidades, junto dos projetos que desenvolvemos, mas posso falar daquilo que sinto e daquilo que sentimos enquanto organização. Todos os projetos, e eu, eu estava, uh, até no, no... Quando cheguei estávamos a conversar sobre isso, uh, todos os projetos onde estive envolvido com as pessoas, e hoje em dia é um pouco difícil estar em contato com as pessoas, mas Exato. sempre que, que, que consigo vejo uma felicidade enorme e, um, e uma realização enorme nas nossas pessoas. Ou seja... Um, uh, já começa já começamos a criar cultura dentro de casa e já começamos a, a sentir que as pessoas estão altamente envolvidas com os temas. E elas também estão altamente envolvidas eh, não só pelo trabalho que nós realizamos, mas também por todo o contexto que é vivido hoje. Ou seja, são cidadãos. Eh, e, e como cidadãos também trazem para dentro da organização o desejo de, de criar este movimento de impacto positivo. E, portanto... Eh, é, é, é, é aquilo que, que eu diria que, mais, que é mais revelador hoje é que sentimos que é uma, uma bola de neve a crescer <risos> e que e, e parece que já, é, já não há já forma não de parar. já não é, é. para parar já, e, e está cada vez mais forte uh, e portanto a, a, no, a nossa perspectiva também so, sobre isto é evidentemente que os nossos colaboradores sejam agentes agentes embaixadores do tema da sustentabilidade uh, dentro de casa, mas também como um efeito catalisador para, para os seus próprios contextos, uhum. mas uh, a, a, a visão que nós temos sobre o nosso papel é muito este de catalisador, ou seja, para a sua para a sua dimensão, pela, pela, para aquilo que representa no nosso ecossistema, pode e deve ser, um catalisador de, de, de muita, de, de todo o ecossistema. acionar os gatilhos, não é? Exato. E, e, e ser este elemento catalisador, eu gosto muito da palavra catalisador porque porque é, é, é onde depois se opera a mudança, não é? Ele ele traz o contexto para, para participar, ou operar a mudança. E, e nós vemos muito desta forma. Também tem a ver com o tipo de empresa que queremos ser, ou certo. seja, isto não é nada mais nada menos do, do que um reflexo da empresa que queremos ser. Nós queremos ser uma empresa-plataforma, e uma empresa-plataforma é uma empresa aberta, uhum. uma, uma empresa que opera com o contexto. Então, e, e, e, e também sublinhar outra coisa, achamos que é, de facto, a, a forma que temos de, de aumentar o nosso impacto. Uhum. O nosso impacto não será uh, tão grande se operarmos só com, as nossas, com os nossos recursos e com a nossa capacidade. A, a, o nosso efeito catalisador vai conseguir eh, operar eh, a transformação, a mudança e, e, e conseguir ter impacto de uma forma muito diferente se nós acionarmos todo o ecossistema. Então, não nos remetemos a nós próprios, não é, não é, não fica não é de um todo self isso. Self-centered. Um, uma das, uh, das questões que estávamos a falar, Carla, antes de virmos, era a dificuldade que às vezes há em perceber como é que a explicar às pessoas que a sustentabilidade é um conceito muito alargado, não é? E como, se, como tem que se operar em várias uh, frentes para ser sustentável. Uh, a, a Carla, que estás na, na Médicos do Mundo e que também recebes esta, também em coordenação com a de Romerlan, fizeram algumas coisas, que eu te vou pedir também que, que, de que fales um pouco, mas cá começar por aí, não é? numa organização como a Médicos do Mundo, que tem, bom, enfim, um desafio particularmente <risos> complexo, um, explicar esta coisa da sustentabilidade nas suas várias vertentes é, é, é difícil, é? Né? portanto, os agentes ajudam, esta comunicação em rede ajuda? Sim, claramente, ajuda. Um, a nossa conversa há bocadinho era, era não só uh, todo o trabalho que está a ser feito uh, para alcançarmos uma sociedade civil sustentável, uh, mas uh, na base está a apreensão do conceito, o que é, que é isto de ser sustentável? é deitarmos, é fazermos a nossa reciclagem em casa ou termos um plano a médio longo prazo que, que hum, conflua num objetivo só mas que tem três pilares não é? a sustentabilidade não é só ambiental então temos que pensar a sustentabilidade económica, a sustentabilidade social a sustentabilidade ambiental aonde é que cada um de nós enquanto indivíduos e no conjunto enquanto sociedade conseguimos obter estes resultados através de com a criação de valor, através de políticas, através de planeamento, não é? eu dava-te o exemplo da Médicos do Mundo que é esta, este enorme desafio que é, dentro de uma estrutura orgânica complexa como é a nossa, criarmos uma nova mentalidade não é? e um pensamento estratégico que nos leva a planear, não a 12 meses, mas a 24, a 36, a 48, porque é isto que nos vai mostrar onde é que o investimento deve claro. ser feito e em que momentos, então a sustentabilidade que está na agenda Exato. hoje em dia, não é só em nossa casa colocarmos o papel na no reciclagem, azul. não. É, é quando vamos ao supermercado, a nossa atuação é o transformarmos as fardas do Leroy em produtos uhum. que, sejam, despeço, desculpa, que sejam passíveis de ser comercializados e que tenham utilidade uhum. não é? e que tem um não impacto há, social não há só a questão é? de ser comercializado tem que haver utilidade tem que ter valor não só para quem o produziu na base quem o está a transformar num segundo e um, novamente o, o consumidor então isto é é, é um é transversal e orgânico. é transversal claro é um conceito complexo uh, nós próprios uh, iniciamos agora um estudo uh, relativamente à sustentabilidade e à inovação e é impressionante como a falta de percepção real do que é que é a sustentabilidade, uhum. não é? A sustentabilidade Continua ambiental. Acho que é muito ambiental só. Sim, Isso. sim. Uhum. Grande parte, grande parte das pessoas acham que a sustentabilidade uh, se foca no ambiental. É, é, Parece-me que é normal porque, na verdade, a emergência climática está aqui, não é? Claro. Ou seja, a, a emergência ambiental está na agenda, todos nós falamos dela, todos nós queremos ver envolvidos, mas se não trabalharmos nesta sustentabilidade nos seus três pilares, em algum momento vamos, vamos falhar. Então, acho que há um, como o João dizia, um caminho... Vamos no início, há muito investimento para fazer, não só investimento económico, mas investimento na capacidade, na capacitação das pessoas, na partilha de conhecimento, na criação de redes de trabalho que nos deem este tipo de, de exemplos é? Em que um produto não tem o seu fim de vida quando deixou de ter a utilidade primária para aquele uhum. que foi, foi criado, então, é... é uma é reeducação, este... não é, também? Sim, é uma reeducação. E, e não pensarmos que quando, quando o seu fim primário se esgotou, que não há vida para além daquilo, uhum. não é? para além daquele objetivo. É, é um bocadinho, como me dizias, que é a, a, a vida não acaba aos 65, não é? Possivelmente para muitas pessoas começa aos 65. Isto é a sustentabilidade é? Só, social. Exato. Isto é a sustentabilidade social. Aquela é. pessoa está a ser impactada e claro. está numa rede a criar todo este conceito. E cria valor e depois cria economia, enfim, é? podemos continuar aqui. Eu, eu, eu já volto aí, mas estavas a dizer uma coisa há bocado de, da questão do investimento nas pessoas, não é? Uh, e o José, que tem aqui um projeto de, de voluntariado corporativo, esta ambição. Um, nós, às vezes, tendemos a olhar para o voluntariado como uma coisa quase menor, não é? Como se Sim. estamos só a ser bonzinhos ao fazer voluntariado. E, e esquecemos, muitas vezes, o impacto imenso que os voluntários têm na nossa sociedade. E que, ao contrário daquilo que às vezes até se diz, que ah, os voluntários vão tirar emprego. Não, não tiram emprego nenhum, são áreas muito diferentes e vai sempre ser preciso trabalho voluntário. E eu gostava que também nos ajudasse aqui a perceber um bocadinho isso e com o impacto que isso tem, não é? Olha, só primeiro dizer que... Uh, esta questão que o voluntariado é, o, é a sociedade civil a agir. Não é é um, a forma de uh, os jovens e aqueles que não são tão jovens poderem uh, ser um mais mais ativos. É um investimento uh, também, não é? É o, é o, é o nosso investimento voluntário nas, sim. na sociedade. e é o facto de, de dizeres uh, eu perante este problema posso agir, não é? Uhum. Não é simplesmente Uh, eu pago os meus impostos e espero que o estado ou outra pessoa resolva para mim e uh, eu sempre tive, fui sempre fui marcado pelo voluntariado porque uh, não não gosto de ver um problema social e não não fazer nada eu acho que os milhares de voluntários que o Just a Change mobiliza uh, anualmente representam isso são jovens na sua grande maioria mas também alguns adultos que tiram férias para participar nos nossos programas são pessoas que dizem eu vejo a pobreza habitacional e quero fazer alguma coisa quero quero pôr as mãos na massa literalmente aqui a do Merlin vem numa outra componente que é, isto são é como uma cebola tem várias camadas não é? esta parte de dizer bem, os cidadãos têm o seu papel mas as empresas também têm o seu papel o setor privado também pode... Há aqui um triângulo, não é? Os problemas sociais... Reconstruir uma casa pode se tornar bastante difícil se não houver mais apoio, não é? Exato, exato. E se pensares bem, quer dizer, o, o, o problema, qualquer problema social tem que ser aqui este triângulo, não é? Hum. Do setor público, o setor privado, depois a sociedade civil e o setor social. Uh, e eu, no, no caso do, do Just a Change, penso... Falo muito nisto, que é... Ok, temos uma casa que vamos reabilitar. Nós começámos muito ingenu, ingenu, assim, de ingenuidade, de, nem sequer sabíamos o que qual era a dificuldade <risos> que envolvia. Começámos a pintar umas paredes uh, de, de um casal uh, e hoje em dia, quer dizer, às vezes constroem às vezes casas inteiras. Envolve interno, é? a segurança, envolve uh, a gestão dos resíduos da obra, não é? Esta economia também circular de como é que podemos absorver as quebras de algumas lojas do Le Merlin, como é que podemos integrar aqui o uh, voluntariado técnico, não é? Porque a malta do Le Rois percebe de obras, Exato. <risos> por isso, percebe materiais, percebe ferramentas. Por isso, um, é, é, é fundamental ver estas, é, como é que pode ser estratégico o voluntariado, não é, não é só uh, ter uma pessoa de uma empresa uh, nas nossas obras. é como é que esta pessoa também percebe das ferramentas e vê na prática como é que isto está a funcionar. Aproveitar o conhecimento todo e, e usá-lo na sua plenitude, não fundo é, Exatamente, Exatamente, tem este, tem este impacto um, a curto prazo, que é consciência, abrir horizontes, porque até entrar no Just a Change eu não sabia que havia mais de 400 mil portugueses sem uma casa digna. Um, porque é um problema, este problema da pobreza habitacional é muito escondido. Nós só conhecemos que uma pessoa que chove dentro de casa daquela pessoa, se entrarmos dentro de casa dela. Aqui na ajuda, a 500 metros de onde nós estamos, estava um senhor que, que tinha o telhado completamente podre. Nós reabilitámos esse telhado. Por isso, nós temos que primeiro trabalhar aqui as consciências, dar a conhecer. E por cada colaborador, do Roac, que vai à nossa, à nossa obra, é uma família, é, são é, os seus filhos que ficam a saber deste problema, são os seus amigos. Uh, e depois esta vertente também de sustentabilidade, que é uh, como é que nós também podemos ter uh, uma empresa que se alinha tão estrategicamente connosco uh, com as mãos na massa. Não é só, uh, não é efetivamente... exatamente dar, dar o material, não é? Exatamente, Ou... não, porque o podia dizer, olha, tem aqui, gastem o que quiserem e, e está tudo bem. Não, acho que é o desafio de envolver... É, é muito maior e é, é, também passar essa consciência de dever cumprido e de coração cheio aos é? uhum. mais de 5 mil colaboradores que estão na, na derrubada, desde as lojas à sede, ou seja, tudo também dentro deste... do que é que nós podemos fazer. Uma, durante esta semana nós falamos com várias pessoas de diversas áreas, sempre a tentar perceber como é que nós todos podíamos impactar positivamente. Uh, o planeta neste caminho que é muito mais longo do que já foi da, da sustentabilidade um, como é que nós podemos ser mais efetivos nisto, ou seja o José agora dizia uma coisa que é muito engraçada é? isto não é só dar, não é só hum. a empresa chegar e dar uma coisa, ou, ou cada um de nós Uh, ou reciclar, ou pôr as coisinhas de reciclagem ou fazer uma doação para a Médicos do Mundo, ou mandar o projeto para a avó vai trabalhar para a minha avó, coitada, que se calhar não vai conseguir ler a mensagem, mas não é só isso, não é? Porque isso é a parte fácil, mas... Mas podemos fazer literacia digital, sim. Podemos fazer literacia digital. <risos> não sei para quem é, mas... <risos> Para ah, a tua que não vai conseguir é ler a mensagem. Mas isso é porque a minha avó não, não sabe ler, mas eu posso, uhum. posso ler. Ok, eu ainda tenho uma avó que não sabe ler, mas que vê programas na televisão. Portanto, uhum. cá claro, temos que uhum. fazer uma coisa desse ano um, Mas como é que… no fundo a pergunta aqui é como é que nós podemos ser efetivos nisto? Como é que nós nos envolvemos mais do, uhum. que, do que dar? Dar é fácil, não é? Fazer uma doação é fácil. Mas isto vai implicar um envolvimento, aquilo que, que dizíamos, é precisa de um envolvimento da sociedade para fazermos este caminho. Os vossos pensamentos nisto? À eu, vontade. Eu, se calhar, diria que a primeira mudança é esta, que é, não é o que é que os outros podem fazer perante o problema que eu estou a ver, também é uma atitude muito, muito nossa, mas é o que é que eu posso fazer uh, perante o que estou a ver e, e nós temos, às vezes, dificuldade de perceber que cada um pode fazer pouco perante um grande problema. Uhum. Nós achamos que o problema é tão grande que ficamos quase Subibidos, congelados não é? e achamos que não faz diferença nenhuma, mas faz toda a diferença. Eu acho que se cada um de nós fizer um pouco uhum. uh, vamos começar a ver os resultados e, e a primeira coisa é mudarmos a nossa mentalidade ou seja, a responsabilidade do nosso planeta e do que está a acontecer é nossa, de todos nós não é? enquanto consumimos Uh, quando achamos que a pessoa reformada já não tem valor, não é? quando dispensamos as comunidades, uh, quando olhamos para quem não tem casa ou para quem não tem emprego com um sentimento de pena, mas de alguma maneira não é um problema meu, é uma coisa certo. que eu estou a ver noutro sítio ou noutro uhum. país. Uh, não, todos nós podemos fazer qualquer coisa e todos os dias da nossa vida. Falta-nos este um, sentido de comunidade global, não sei se tens uma ideia mais, trabalhas muito em projetos internacionais, Carla. Falta-nos esta ideia, aldeia global é, uma, é um conceito que existe há muitos anos, sobretudo a comunicação, não é? Uh, Falta-nos esta noção de que nós, de facto, só sobrevivemos todos quando todos estivermos alinhados? Hum, eu acho que não nos falta essa noção, o que nos falta, a minha percepção claro, uh -huh. é que hum, estas vivências têm que ser sustentáveis. Se pegarmos na intervenção internacional, hum, o que é que me leva a mim a pensar? que aquela comunidade uh, daquele determinado país vai precisar daquela ajuda que eu quero dar. Uhum. porque é que não colocamos isto ao contrário? O que é que eles precisam que nós possamos dar? É, é aqui, não é? Certo. Nós podemos dar este passo, claro, mas tem que ser sustentável. Tem que e ser dentro? alinhado com aquilo que são as necessidades e não com aquilo que é a tua vontade de dar. As não? capacidades, a percepção do problema que as pessoas têm e quando... E quando vamos ao, para um contexto internacional, podemos ir aqui para o senhor da ajuda, não é? Um, que a ajuda tem que ser sustentável e não pode criar outra necessidade, não é? Certo, o contexto, portanto. O contexto. Imagina que nós criamos uh, um programa para a tua avó que não sabe ler, mas esquecemos que a ajuda que ela queria, na verdade, não era um programa, era saber ler. Então, a vontade da pessoa, da comunidade que vai receber a ajuda é que conta uhum. não é? e que a pessoa tem que estar capaz de a receber uhum. e que tem que pensar nela de forma sustentável, isto também é sustentabilidade, o impacto social que nós vamos ter, o que é que, o que, é que nos leva a querer a impor a vontade e uma ajuda que do outro lado não há capacidade de ser recebida, não é? porque não então ajustarmos aquilo que nós vamos levar à capacidade que eu do outro lado tenho que receber. Isto é sustentabilidade, porque é, é são recursos, o teu conhecimento, recursos, uh, uh, recursos materiais, financeiros, é. materiais. É isto ou maximizar esta esta ajuda, sempre nesta perspectiva de que o impacto que vai ter do outro lado é um impacto sustentável uhum. e positivo, não é? Caso contrário, estamos a criar uma nova necessidade que vai trazer Outros problemas. outros problemas. Outros desafios. Então, temos que pensar isto na sustentabilidade, mais uma vez, a sustentabilidade aqui As envolvida, valias, que é como é que nós vamos levar, se temos este conceito, temos, acho que somos um povo que sempre tivemos, caso contrário não teríamos saído das nossas, três, das nossas duas linhas, Exato. a além de mar. Um, mas temos, temos aqui um desafio, não é? Uh, temos aqui sim, um desafio sim. em mãos que é. Isso, isso é muito engraçado, essa questão é muito engraçada, e muito pertinente, que é o.. tem que haver uma adequação da oferta e da procura quase, não é? Daquilo que tu estás a dar e aquilo que tu estás a receber. E João, como é, como é que também se faz isto? Não é? Que é, olha, quando, quando se quer dar à comunidade, como é que se consegue identificar onde é que se vai ser efetivo a dar? Não é? Porque isto não é só sim. ter projetos. Olha, mas uh, estava de, a pensar sobre, sobre este, estes, estes, estes, estes encontros que nós estamos a promover, e, e, e já, já agora deixa-me deixar aqui uma palavra muito forte de, de agradecimento a toda a equipa que tem, que tem promovido aqui estes, estes encontros durante esta semana, porque a qualidade daquilo que se tem discutido é, é, é muito boa e faz falta... Hum, é, esta literacia sobre sobre a sustentabilidade faz falta. Isto é, é, é? é sobretudo um tema cultural, uhum. é sobretudo um tema cultural e portanto um, um forte agradecimento a toda a equipa que teve envolvida nestes, nestes na, na criação e, nest, e na realização deste, deste evento porque falou-se muito sobre sustentabilidade e é preciso falar muito sobre sustentabilidade. Pois, entrando aqui um bocadinho na, na, na ferida, mas não, sem entrar demasiado... Sem alargar mais. Exatamente. Vou, vou, eu, eu acho que, há, que está em causa aqui, não, não vou falar de um ponto de vista político, né, nem ideológico, mas eu diria que está em causa aqui um tema de, de visão de modelo de sociedade. E nós, nós Portugal, sabemos que somos um... Temos o nosso modelo social e a nossa forma de pensar ainda centraliza no Estado muita responsabilidade. Ou seja, o Estado continua a ter um papel. Não é só, um, um, um, não é só uma, uma visão do cidadão de responsabilização do Estado, é mesmo o peso do Estado também. Uhum. E sem entrar em ideologias, é, qual deve ser o papel do Estado, é uma mera constatação de que Ainda se pede muita coisa ao Estado e o Estado ainda é muito interveniente em muita coisa. O que tu já dizia, não é? Pagamos os nossos impostos fica alguém, e fica à espera E portanto, forma. sendo o Estado, continuando o Estado a ter um papel muito central na, na, na, na, nossa, na, na sociedade e na, nas nossas vidas, pois evidentemente que há menos participação e, eu, e menos uh, este olhar da participação da sociedade civil. E sabemos que, que a participação da sociedade civil em Portugal ainda não tem a força que deveria ter. E, portanto, eu acho que há um tema, há um tema aqui que, sobre a forma como vemos o Estado e a forma como o Estado também se posiciona em muitas de, de, de, destas coisas. Agora, relativamente, então, a, a, a, como é que eu vejo a, o futuro? Eu acho que há, há dois conceitos para mim que estão muito subjacentes a tudo isto. Há o tema de ser um, ser um movimento de mudança de cultura que temos que operar e, e é o mais difícil de todos. Uhum. Portanto, porque tudo o resto é realizável, investir dinheiro, organizar recursos, mudar mentalidades e criar cultura. Eu estou a fazer um esforço porque, por fazer no meu ecossistema pessoal e profissional, mas o, o difícil disto é mudar mentalidades. Mas eu acho que há aqui do, do, dois, dois elementos que são absolutamente fundamentais, que é a lógica, a lógica do desequilíbrio versus equilíbrio. Porque o que, o que nós constatámos, e, e nos três pilares que falavas, que é um, o desenvolvimento mundial criou desequilíbrios. Desequilíbrios claro. ambientais, uhum. em primeira instância, mas depois, também desequilíbrios sociais e, des, e desequilíbrios económicos. O tema do fosso entre os mais ricos e os mais pobres, o tema da... O tema da, ainda da, dos temas de género, to, todos os temas sociais relacionados até com, com, com o tema das pessoas mais velhas. Portanto, há um tema de desequilíbrios versus equilíbrios. Vale a pena ver a mesa redonda de há dois dias sobre o assunto. Exatamente. <risos> Ou três, já não tenho certeza, eu acho que foi que... Hoje é domingo, talvez sexta-feira... Acho que foi há três, não? Três. Foi, foi, dois a três. Mas a verdade ver todos. é que é, é, falou-se sobre, sobre exatamente. estes desequilíbrios, falou-se hum, todo, em, hum. em todos os debates que tivemos. Desequilíbrio versus equilíbrio e a lógica, e sobretudo para as organizações, a lógica do foco versus o contributo. E eu acho que é aqui que se vai, vai jogar. É, qual é o meu contributo? é o meu contributo. passamos para a lógica do contributo mais do que, do, do que nunca. E, portanto, se nós percebermos onde é que estão os desequilíbrios e percebermos onde é que eu posso dar o meu contributo, eu acho que é aqui nestes dois, nestes dois raciocínios que se vai fazer a diferença. Criando o um movimento de fundo e, de, e a vaga de fundo que é a cultura, que é a transformação cultural. E, e, a, e a questão é esta, não é? Vocês... Uh, bom, enfim, agora vamos virar para este lado, está bem, porque senão... Podem ser, só vocês a falar. A Podem ser só vocês a falar. Um, vocês que estão muito do outro lado, não é? Que, que veem as necessidades. Um, é fácil explicar isto a quem está do outro lado, quando pedem ajuda ou quando pedem parcerias? Ou, é fácil explicar que nem sempre se pode receber aquilo que as pessoas querem dar, às vezes é preciso receber só aquilo que vai efetivamente resolver o problema, porque senão, como a Carla dizia, vamos criar mais problemas, não é? Isto é como é que isto é fácil? Como é que isto é feito? Olha, eu é aqui, no meu lado, uh, estava a pensar naquilo que, que foi dito ali, daquele lado do, do plano, é? Que é, quando é que, às vezes, nós, a resolver um problema, criamos outro. Vou dar um exemplo. Uh, e que é uma coisa que nós não pensamos, ok, mais de 30 mil destas pessoas que vivem em pobreza habitacional têm um problema específico, que é não têm acesso à eletricidade, uhum. que é um, um aspecto básico não é, de como é que, uh, já não digo como é que se carrega o telemóvel, não é, como é que se aquece a casa, como é que uma coisa tão básica como a eletricidade. Mas, se o Just a Change vai para esta casa, e eu conheço um exemplo concreto ainda deste verão, em Óbidos um senhor, reabilitamos a casa, pusemos eletricidade, de repente ele vai ter uma conta... Que não pode pagar. Que antes não tinha. Uhum. Uh, e daqui o início da nossa conversa, que é o trabalho em rede. Nós temos que agir em conjunto com o setor local, e este aqui é, acho que é fundamental, que é, temos que agir global, podemos reabilitar esta casa em Óbidos, podemos reabilitar esta casa em Madrid, podemos reabilitar esta casa em qualquer lado do mundo, tal como a VAL vem trabalhar, que é uma idosa aqui é igual a uma idosa no Porto, ou, ou seja, isto pode, é global, uhum. o, que, o que nós estamos a fazer é uma ideia, mas temos que pensar local, uhum. temos que agir com... I think global, exatamente é Exatamente, que, local, que é, uh, qual é que é a instituição, o centro paroquial, a Câmara Municipal, Junta de Freguesia, de óbitos, uhum. eu estou a usar este exemplo, mas podia usar outro, que vai poder apoiar este senhor com a conta da eletricidade ou com a conta da água que antes não tinha por isso, acho que a mensagem principal é esta, temos que trabalhar em rede, efetivamente porque o Just a Change não vai conseguir uh, resolver todos os problemas no, nós uh, não temos essa ilusão não? e quando criamos uma solução específica para uma coisa temos que pensar que em todas sua, as suas implicações não é? exato, e aqui é claro que conheço melhor o meu, o meu, o meu caso de, da casa, que é o que nós trabalhamos, porque a casa afeta tudo, não é? afeta desde a água, da cidade, todas as outras dimensões da nossa vida. Mas volto também aqui a um outro aspecto, que é, ok, que um bocadinho falavas aqui, Susana, que é, então, mas será que vale a pena? Eu às vezes sinto-me pequeno porque... Quer dizer, nós realizamos 50 casas por ano, 60 casas por ano, é, nem é uma gota do que é que é preciso para resolver o problema. Uh, Mas eu... resolveram 60 problemas. Exato. O problema de 60 se é, pessoas. É, é aí que eu quero chegar, ou seja, nós, por uma pessoa, por uma vida, valeu a pena. E eu conheço, efetivamente, casos de que a pessoa só teve aquela casa durante um mês, porque depois faleceu mas aquele mês valeu a pena. Uhum. Percebes onde é que eu quero chegar aqui? Uhum. Nós não conseguimos pôr um preço numa vida. é há um exemplo que eu costumo sempre falar, que é... Uh, que as pessoas conhecem muito bem, que eu, aqueles 12 meninos ficaram numa gruta na Tailândia. Uhum. Quer dizer, ninguém pensa quantos milhões é que se gastou para, se, para chegar à gruta. O que importa é, é, é... O que importa é aquelas 12 vidas, aquelas 12 crianças. Uh, a forma como nós chegamos lá... Quer dizer, resolve-se, nós vamos ter que chegar lá. Uh, por isso acho que temos que deixar de pensar que, que somos muito pequenos e que tem que ser o governo a resolver, ou tem que ser uh, o acordo de Glasgow, que de repente vai ser aquilo que vai mudar a nossa... A nossa... Uhum. Não, eu acho que eu, cidadão, tenho que... O que é que eu posso fazer? Eu posso comprar produtos uh, da minha região. A ericeira, não é? Temos que ir ao nosso mercado, Sim. temos que comprar... É, Aquele peixe. Exato, um, temos que comprar o um máximo do calo, uh -huh. mesmo que... Eu, hoje em dia os consumidores também são mais, mais inteligentes, ou mais... Têm esta atitude mais política do que há 20 ou 30 anos mais atrás. Mais conscientes também. Não é acho, que não é? eu, se calhar, escolho uma marca que tem uma, uma atitude mais positiva, ou que tem Por isso... Chamámos-lhe conscientes praticantes. Exato. Conceito, e, e, e, na, na verdade, e na verdade, pegando-nos teus exemplos, na verdade, nós podemos dar o nosso contributo para o equilíbrio dos desequilíbrios causados uhum. e, e em todas as vertentes, na económica, apoiando, as, as, as, as, a, se calhar escolhendo as marcas que são mais, são mais responsáveis ou comprando localmente. No social, fazendo, contribuindo com, a minha, com o meu tempo e com a minha expertise para os programas de voluntariado, uhum. onde possa fazer sentido. No tema ambiental, reciclando. Na verdade, qualquer cidadão e qualquer organização pode dar o seu contributo para atenuar os desequilíbrios. Uhum. Essa é que é a grande verdade. E eu, eu também sinto uh, que é importante mudar este paradigma do impacto. Ou seja, nós pensamos todos muito em impacto quantitativo, não é? Números. Tipo bomba atómica, não, não é? é? Quantas pessoas conseguimos impactar, quantos voluntários, quantos casos de sucesso. Mas o impacto um, qualitativo é tão ou mais importante do que os números. E, e é o que tu dizes, são 60 casas, mas são 60 vidas, são 60 famílias, são todos os voluntários que participam. É o uh, é que e... nós não conseguimos ver, não é? Esse impacto concordo totalmente contigo. Nós, às vezes, temos ansia de saber qual é que é o número não é, que transmite. É difícil medir, mas, mas é tão importante quando, se calhar, voluntários que passaram por vocês há 5 ou há oito anos continuam a recordar esta experiência e transformaram-se em pessoas diferentes. Uhum. Eu, eu, eu não sei quantas quantas obras fizemos, e se calhar até devia saber, mas mas não sei quantas obras fizemos, francamente, até porque hoje, hoje a métrica está mais, nós internamente, está mais o número de pessoas que envolvemos da organização porque lá está estamos a, a tentar criar cultura mais do que já esperar que ter um impacto enorme estamos a criar cultura e envolver as pessoas eu não sei o número de obras mas sei que na que na no voluntariado que fiz a, a história que estava por trás daquela casa pronto já já não a vou esquecer e, e, e no final, eh, o, o meu indicador foi um indicador de realização pessoal, não foi um indicador de mais uma casa que reabilitámos. É, é, sem dúvida que, que por trás disto estão outros indicadores que não são os indicadores quantitativos... E sobretudo quando se está a criar cultura, qual é, qual é o indicador da cultura, né E a mudança de cabeça e de mentalidade, nós, é? nós pensamos muitas vezes, até no, no, quando construímos os objetivos, para cada ano ficamos ali sempre, bom, se o nosso objetivo agora é criar cultura, como é que nós vamos medir? e É muito difícil medir a criação de cultura. E, e quando é o grande tema, não é? Que é o tema que temos que mudar... Não pode ser para cada ano, tem que ser a 5, 10 anos. Ah sem, ah, sem dúvida, Depende, se quisermos sem ter 60 -se Não, mas... É, é, é, sem, Sim, mas isto é o que eu atenção, porque se não dúvida. planeares uh, com, com algum pensamento estratégico, o que vai acontecer é que claro. vais canibalizar a tua própria estratégia, porque claro. se não, não pensas longe, uh, na verdade os teus objetivos estão limitados Desculpe a redundância, ao, ao limite temporal não é? claro. e pensas a 12 Sim. meses e, e, e se conseguires pensar a 3 ou 4 anos, Faz claramente mais este, não é? primeiro ano, anos. Sim, este primeiro ano vai ser impactado por aquilo que tu estás a pensar a longo prazo, claro. porque vais pensar, ok, isto não é possível aqui, ou para eu fazer hoje isto com o objetivo de alcançar em X anos, isto vai provocar X. Então, isto vai, é este exercício Estas variáveis de, todas mas, Este exercício sim. de não pensar a curto prazo de Pensar longe não é? é que te é vai dar esta elasticidade De teres um pensamento estratégico Mas, mas deixem-me dizer-vos Estou totalmente de acordo com, com o que disseste Mas é uma enorme dificuldade É um exercício. O, o, o, o, o, é, é. É. o pensar, é, que é nós estávamos aqui é, não é? Exatamente, exatamente. <risos> não, mas é uma enorme dificuldade hum, os, os, os, A aceleração existe a volatilidade de tudo o que vivemos, basta olharmos para o contexto de Covid. Eu, eu dou muitas vezes este exemplo. Todo, todos os estudos apontavam que as nossas cidades iam continuar a crescer porque era inevitável e porque daqui a 40 anos todos vendíamos em cidades e era uma inevitabilidade. parece o contexto de Covid e há muitas pessoas a deixar as cidades para, para viver em, em Espanha. Portanto, esta volatilidade que existe e esta esta rapidez que nos obriga a pensar em, em, em prazos mais curtos porque por ausência de visibilidade, não é por mais nada é porque hoje em dia projetar a 5 anos, em alguns casos é ficção científica porque é, é, é, a transformação é tão rápida é? foi um contexto em que as empresas agora agora e, planos, é? e corroborando muito do, do que estavas a dizer estou absolutamente de acordo que é tem que haver uma visão tem que haver uma visão mesmo que não saibamos exatamente o que, como é que vamos lá chegar? Seja, exatamente. Tem que haver um plano que é que, estratégico e tem que haver uma visão Tem que haver uma visão. E o primeiro ano é o início do caminho, o segundo é, o, é a continuidade do caminho, o terceiro é, é, é ainda o aprofundamento do caminho, mas tem que haver uma visão. Estou totalmente de acordo. É difícil, eu só, eu só gostava de sublinhar isto. É difícil, por exemplo, para as organizações, e eu acredito para todos, para todos nós que estamos envolvidos, é, é mais o que temos que apostar é na criação de uma visão mais do que definição exata da de, de, de estratégia, assim, que temos muita dificuldade... Claro. De, mas, mas esta visão tem que existir, porque se não existir a visão, todos os caminhos que são desenvolvidos Sim. não sabem para, para onde é que querem levar. Eu vou só voltar aqui à pergunta que há ninguém me respondeu, porque vocês são um painel que não me respondem às vezes, mas não faz mal, que é uh, se é fácil ou não uh, alinhar no fundo, é um alinhamento de expectativas, não é? Entre quem quer dar, e às vezes é dar o seu tempo, não, não precisamos só de falar das empresas, ou, não é? É aquilo que a Carla dizia há pouco, que eu posso fazer um plano para a minha avó aprender a ler, mas claro que ela precisa de aprender a ler, é só sentar-me à secretária, não é? É fácil alinhar estas expectativas, às vezes, entre quem está a dar e a receber? É. é fácil quando se cria uma relação humana, ou seja, eu diria que as nossas melhores parcerias vêm quando as empresas, quando as pessoas que nos querem ajudar, apoiar, fazer voluntariado, entram no espaço e conhecem aquela realidade, não é? Porque cada organização é diferente e, e nós trabalhamos com pessoas mais velhas, mas somos diferentes de outras organizações que trabalham hum. com pessoas mais velhas. Posso dar um caso, assim, fácil de perceber que é. Nós pensamos muito que precisamos de trazer as é, para a terceira idade, ensinar os computadores e, e existem imensas aulas, e empresas, voluntários e organizações com vontade de ensinar uh, uma pessoa mais velha a mexer num computador. Uh, no dia a dia, o que nós percebemos com as nossas 70 avós é que a lógica de um computador é muito difícil de aprender, mas a lógica de um telemóvel ou de um tablet é muito fácil. Ok. E em vez de, de lhes dizermos a internet é, é boa para vocês porque vos poupa tempo, podem fazer imensas coisas. Uh, nós começámos a dar telemóveis em segunda mão às avós, e o que nós tínhamos era um grupo no WhatsApp onde comunicávamos. <risos> e hoje em dia, todas pedem às famílias uh, e, a, e a quem puderem... Para mandar um WhatsApp. Que querem, é um telemóvel, porque querem se ver nas redes sociais, porque querem mandar às amigas a fotografia. Espetacular. E então, é assim, elas compreendem a necessidade da informatização, mas não é porque alguém de fora diz, não, isto é bom para ti, porque... É porque é envolver, envolveram-se e perceberam qual sim, é o… Sim, sim. E, e isso acontece. E depois, quando as empresas e as organizações nos conhecem, acabam por perceber que, às vezes, podemos receber material texto, mas, se calhar, não em Tudo. grande quantidade, se calhar precisamos de menos, e, e alinhar essas expectativas. Hum. Né? É um bocado aquilo que acontece, acredito eu, a vocês os dois, talvez, quando se recebe voluntários não é para trabalhar nas organizações, que dizer, é um desafio. No outro, alguém de uma, de uma ONG dizia-me, eu dizia assim, então, mas vocês precisam de voluntários, de que voluntários é que vocês precisam? E alguém me dizia, olha, não há pior do que o voluntário que chega e diga, eu faço o que eu preciso. É que isso, às vezes, não nos ajuda, não é? Nós, às vezes, precisamos de saber o que é que a pessoa faz para poder adequar. É assim, é, é, há essa dificuldade ou, ou não? Acho que é uma dificuldade é. transversal, porque, na verdade, o ativismo está está inerente a qualquer uh, cidadão uhum. uh, e temos sempre uma expectativa subjetiva quando nos uh, propomos a fazer um voluntariado uh, numa organização. Uh, eu própria faço voluntariado noutras organizações uhum. e uh, mais uma vez a minha perspectiva de cocriação de valor leva-me que quando chego pergunto a onde é que eu posso ser útil uhum. e se isto tem valor para mim, porque a motivação de o estar a fazer também é muito importante. Então tem que ter valor para as duas partes. E, e o, o produto final tem que ter é, valor para certo. quem, é a a quem isto disso, vai beneficiar. é Sim, é. então, é, é, é um desafio, é. Temos que ser assertivos com os voluntários e explicar-lhes que existem estas e estas necessidades, o objetivo destas necessidades é alcançar este produto e se é possível, dentro deste processo, ele identificar-se, uhum. é? um, Vou dar um exemplo, uh, voluntários, estagiários, uh, quando no momento nós os desfocamos daquilo que era o objetivo deles e a perspectiva e, uhum. e a expectativa, não é, uhum. e, e acho que as nossas duas organizações vivem muito do voluntariado, a Médicos do Mundo é uma organização de base uhum. de voluntariado, por isso temos, isto é, está no nosso ADN, mas temos que ser assertivos e envolver, mesmo quando estamos a desviar e quando estamos a frustrar a expectativa do voluntário. Quando Porque as variáveis dizemos, mudam também, não é? Quando lhes dizemos, ok, identificas-te com o trabalho que vais desenvolver, um, não estava dentro das tuas expectativas mas isto de alguma forma vai ao encontro daquilo que é motivacional para ti ou não porque acho que o, uh, uma das coisas que não que nós não queremos que aconteça é a desmotivação uhum. do, do voluntário é, é terrível e muitas vezes acontece não? nos é? temos voluntários desmotivados porque vinham com as suas expectativas vinham com a sua visão com a sua ideia do que é que vinham fazer e quando nós lhes colocamos o plano ah, ok. Uh, afim, eu achava é que uh, ia fazer outra coisa. E eu acho que é do diálogo, é da questão da proximidade, da cooperação, da cocriação de valor, que depois a relação nasce, da mesma forma como a Suzana dizia, a relação, a relação nasce e é sustentável, mais uma vez, que é, eu fui participar numa ação, não era bem aquilo que eu queria, mas no final eu uh, reconheci que aquilo tinha valor para a organização. E, que, sentido, que, não é? e que eu, com a experiência que queria colocar uh, à disposição da organização, não ia criar valor nenhum para ninguém, a não ser para mim. Logo, isso uh, não é Exato. propriamente <risos> o impacto mais positivo que nós queremos alcançar. Mas sim, às vezes é, é complexo, Elginhar, quer no voluntariado, é? quer nas doações. Claro. Acho que temos que ser muito assertivos quando um doador, um parceiro, vem com uma ideia, uau... Wow, muito fora da caixa, e nós dizemos, ok, isso é fantástico, mas nós não temos capacidade de aceitar isso. E, e a, a, a contra-resposta é, ok, então, a, a, até onde é que vocês podiam aceitar? E aqui começa o diálogo, aqui uhum. começa a parceria, a proximidade entre ideias, e começa a desenhar-se um plano que, na verdade, vai ter um, um impacto positivo uhum. e real, uhum. e não algo que estava dentro do plano da claro. responsabilidade claro. social daquela organização. é passar da ideia para o terreno, não é, no fundo? Claro Sim. Sim. Um, Olha, posso só, posso só acrescentar aqui uma Sim. coisa que uh, quero responder à tua pergunta, não quero Obrigado. fugir, <risos> mas eu, eu acho que aqui a relação humana é fantástica, é, é fundamental uh, e connosco, eu tenho aqui, trato aqui dois exemplos, um das doações e outro mais do, mais do voluntariado, nós, uh, há bocadinho que falei, nós começámos assim como um grupo de amigos que tocava guitarradas na baixa e recolhia uns trocos e com esses trocos comprámos as primeiras latas de tinta. Foi assim muito orgânico uhum. e achávamos que, olha... Muito ingênuo, não é? Exato, e, e, e começámos, assim, nestas primeiras fases, nestas primeiras, primeiras obras, uh, alguém nos dizia, olha, tenho um balde de tinta, uh, e nós dizemos claro que sim, vamos a isso, são menos trocos que temos que, que gastar. E depois era roxo, uh, <risos> forte, certo? E o beneficiário, o secretário não gostava muito dessa tinta, não é? Nós... Uh, e acho que isso é, as pessoas... Curzamos-nos com algumas coisas destas mais caricatas, de dizendo, olha, estou a fazer mudanças, tenho aqui uns móveis, vocês precisam... Sim, então, mas se calhar temos aqui uma solução, temos sempre, que é o Entre Ajuda, que é um, uh -huh. uma, uma uma organização fantástica, uh -huh, uh -huh. que recolhe e que tem em rede... Exato, depois vai de a procurar E nós, quando uh -huh. precisamos de, de móveis, vamos a Entre Ajuda. Olha, precisamos destes móveis. Porque, quer dizer, sai da casa das pessoas e só os outros, porque são pobres, têm que aceitar o que quiserem. Eu acho fantástico quando um beneficiário que não tinha casa de banho, não tinha um teto, de repente diz, não, não, eu quero, a tinta da parede é branca, não gosto de cinzento. Porquê? Porque quando nós começamos, o tipo de necessidade já é diferente. Uma uma de, é um, pessoa, há uma dignidade também na pessoa. Exatamente a é mesma aí. Há uma dignidade que, de repente, aquela pessoa já está a discutir comigo ou connosco qual é que é a cor. Que bom, vamos a isso. E deixa de ser caridade. Deixa de não é, é? caridade. Exato. Porquê? Quer dizer, agora darmos a tinta roxa que apareceu. Eu acho que ainda temos lá essa tinta roxa. Ainda não, <risos> não conseguimos. Ah, ah, um dia há de servir. Ainda não pusemos no lixo porque não conseguimos. Entender. Vai ser para fazer umas flores num quarto de uma criança um dia desses. Exato, exato. Mas, depois, o segundo exemplo tem a ver com esta coisa do como é que adequamos o voluntariado. E uma coisa muito interessante é como é que o, geríamos esta coisa das obras, é? porque é uma coisa muito técnica, as pessoas acham que, como é que eu não sei nada de obras, vem de um estudante de Direito, um estudante de Medicina, como é que faz obras? Temos sempre um técnico de obra que, que uhum. orienta os voluntários, mas temos um, um elemento que é o capitão de equipa que nós chamamos o coordenador. E durante já temos 10 anos durante estes 10 anos fomos nos sempre questionando será que este coordenador devia ter formação técnica uhum. ou seja devia mesmo saber como é que se faz cimento como é que uhum. como é que se aplica a massa numa parede e nós chegámos à conclusão que isso não é o essencial o essencial é formar para as soft skills que é como é que este coordenador vai gerir voluntários como é que ele vai gerir problemas, conflitos, equipa. Mais do que saber como é que, como é que se faz massa, o coordenador tem que saber o nome da pessoa que sabe fazer equipa. a massa. Não, não, não. <risos> e não é só isso. Da equipa. Ele, a equipa tem cinco pessoas. Tens de saber o nome das cinco pessoas. Não podes dizer ou oh, coisa. Ou oh, oh, oh, oh, tu. Não, tu tens que saber o nome da tua equipe. Estás a manter motivadas, não é? Para encontrar-lhes... Por o isso, que, ou seja, mesmo. o coordenador não. é... Fund... nós Nesta questão da gestão do voluntariado, que tem, temos aqui uma cadeia de muitos voluntários e voluntários hum. dos voluntários, uh, tipo, chegamos a esta conclusão, que é, as soft skills de, é, é, é, é o fundamental. E, olha, cabe só com esta última história, que é do... Nós, no, no, no Algarve, tivemos uma desta... Estou indo a bocadinho, a falar nesta, nesta iniciativa que tivemos com o do Merlin, foi uma das que eu mais gostei, gostei de todas, não quero ser... 30 segundos. Ok, mas foi Vamos a, a que eu mais gostei, que nós tínhamos dois dias e com várias equipas de várias lojas. Como é que nós mantínhamos a ligação do dia A para o dia B, para a quarta e para quinta-feira? Tínhamos lá um placar em que as pessoas iam deixando mensagens. E houve uma que deixou uma fantástica, que é, as mãos, uh, quem dá flores fica com perfume nas mãos. E é mesmo isto, que é, o voluntário que dá de si fica sempre com algo de bom. Uhum. E acho que quando uh, as pessoas vão com este espírito de missão, esta de entrega, uh, vão trazem muito mais para si também. Eu acho que isto é um bom, nós continuamos aqui, mas isto é um bom final, é. uh, bonito ainda por cima e florido. <risos> um, acho que mensagens muito claras que saem daqui, uh, é muito importante isto que a Susana estava a dizer, isto não é caridade, o voluntariado não é, não é caridade, é dar dignidade às pessoas que recebem, é tornar estas avós pessoas dignas, com o investimento digno, é tornar as pessoas que recebem as casas em habitantes dignos daquela casa, é tornar as pessoas que é Médicos do Mundo, uh, trata, uh, cuida pessoas, cidadãos muito dignos e, portanto, uh, não confundir, Voluntariado com caridade, de não confundir este apoio que se dá, esta generosidade das empresas e das organizações civis com. com Assistencialismo. Quase Assistencialismo. Assistencialismo. Assistencialismo. Exatamente, portanto, acho que é um. Acho, acho que conseguimos, uh, explicar, acho que isso ficou bastante claro hoje e eu agradeço muito a todos a vossa o vosso tempo, a vossa disponibilidade e a vossa generosidade. Uh, em jeito de resumo destes. Seis, sete dias de mesas redondas. A Green Week só termina amanhã, ainda mais ainda há, ainda há uh, workshops, ainda há coisas a acontecer, uh, mas as mesas redondas acabaram. Foram, como o João há pouco dizia, foram sete dias em que se juntaram aqui imensas pessoas de várias áreas, falámos de energia, alterações climáticas, política, uh, novas formas de ativismo. Falámos aqui de todas aquelas coisas que no fundo nos fazem a todos. Trabalhar em prol de um planeta mais sustentável. E a sustentabilidade, como a Carla também dizia no início, não é. Estamos muito um, focados naquilo que é a sustentabilidade ambiental, porque há uma emergência climática, mas a sustentabilidade passa por isto, por todos nós nos conseguirmos juntar aqui em torno de um tema comum e perceber qual é o nosso lugar no planeta. Um, esta iniciativa da Le Roi Merlin, que este, que este ano uh, ocupou aqui esta semana que é muito particular que é a semana da Black Friday onde nós sabemos que há um, um pico de, de consumo uh, no mundo inteiro, acabamos por importar muito essa tradição norte-americana. Um, nós, na verdade, fizemos aqui um apelo em direto no dia da Black Friday a dizer ninguém vai às compras hoje, uh, também para, porque às vezes é preciso parar e pensar sobre isto. Aquilo que o João dizia é preciso todos pararmos, refletirmos, percebermos o que é que está em causa e perceber qual é o nosso papel na sociedade. Portanto, perceber se queremos uh, ter uma causa, se queremos ter várias. Há pouco eu queria dizer isto, uh, uh, quando falavas da questão do propósito. Perceber se, nós, se o voluntário também está não é, a cumprir aquilo que é o seu objetivo. Nós não precisamos ter todas as mesmas causas, nem precisamos trabalhar todos para o mesmo. Podemos escolher uma, se nos fizer sentido. E podemos ter uma que trabalhamos em casa, e isso já faz de nós cidadãos muito melhores. Portanto, é este o apelo que fica no final destas seis mesas redondas. Queremos agradecer imenso a todas as pessoas que desse lado nos estiveram a ouvir, um, que, que ainda nos vão ouvir, que nos acompanharam. Quero agradecer mais uma vez a este painel que esteve aqui connosco hoje e reforçar os agradecimentos às, às que foram dezenas de, já não consigo contar, dezenas de oradores que passaram por este palco durante esta semana e que nos ajudaram nesta tarefa de pensar qual é o nosso papel no mundo e como podemos tornar o nosso planeta um lugar melhor. e não esquecer, agradecer ao Carlos Martins, que ali está, a fazer um resumo incrível daquilo que foi a nossa conversa de hoje, a mostrar como é que nós podemos todos impactar positivamente um, o nosso mundinho, porque não são gotas, são muitas gotas que fazem um oceano, portanto, se cada um de nós fizer a nossa gota, trabalhamos certamente para um mundo melhor. Obrigada a todos e até à próxima. Obrigado. Obrigado.